E aí pessoal, Sona Rural passando para parabenizar a Gestos pelos seus 25 anos de muito trabalho e parceragem e convidar todo mundo para a comemoração dessa data lá no Clube Atlântico, no dia 1 de junho, a partir das 19 horas, com muito som, muito DJ, muitos artistas e com o Sona Rural, vamos nessa!